mas foi um período muito difícil, e quando nós voltamos ano passado, em agosto, é assim foi uma alegria, uma alegria para todo mundo. A gente vê alegria no, no olhar dos alunos, porque assim como nós, eles estavam isolados, a grande maioria em casa, não podia sair, as grandes reclamações quando eu ia dar aula, poxa professora, hoje a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue... Que saudade da campa, da escola, quando bate para trocar de professor, o, o horário do intervalo, todo mundo reunido no pátio. Então, a pandemia para todo mundo foi um período muito difícil. A escola passou por reformas, né? A gente teve que colocar janelas de vidro, é, colocar pias nos corredores. Fazer essa adaptação né? e conversar com os alunos para que eles se adaptassem ao novo modelo de escola né, que a gente está oferecendo para eles. Ah, agora a gente voltou, a gente fala que 100% presencial. Mas a gente segue todos os protocolos com máscara, álcool gel e tudo. A garrafinha de água para eles tomarem. né? A gente não utiliza mais o copo no bebedouro. E a gente fica de olho neles né? para que eles possam estar tá fazendo tudo certo. Os pais eles ainda têm um pouco de medo do vírus. né? Que ainda, que ainda não terminou, ainda não acabou, mas eles estão se adaptando a mandar os filhos, eles estão com um pouco mais de segurança nesse momento, eu acredito. No segundo semestre de 2021, nós retornamos de forma escalonada. Para facilitar é, o controle, o estudante vinha uma semana e permanecia uma semana em casa, então nós permanecemos assim até o final do ano de 2021. E nós retornamos com as atividades presenciais em 7 de março. E a primeira semana foi uma semana dedicada ao acolhimento, à orientação desses estudantes de como eles deveriam é, se comportar na escola, trabalhar aí toda uma uma campanha educativa para, a partir do dia 14, nós retomamos com as atividades com 100% dos nossos estudantes nas escolas. Ele, ele, dentro da sala de aula, ele aprende mais. né? com o professor, contato com o professor. A gente, como professor, a gente está vendo ali o aluno que está aprendendo, que está querendo aprender, né? Que está estudando. Porque cada degrau que eles sobem, a gente se sente parte ali, um tijolinho que foi construído.